Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Marcelo Biscola, sou produtor de comunicação, tenho uma empresa que atende o mercado nacional na área de produção de conteúdo para as mídias. Essa empresa já tem há 16 anos, chama ArtNet Digital, onde a gente atende agências, fotógrafos, editoras e algumas gráficas, né? então nós não somos agência, na verdade, produzimos para o mercado de mídia e mídia existem várias, né? então hoje a gente trouxe aqui para vocês um conteúdo que eu gostaria que vocês participassem então vamos ter aí um momento de uma dinâmica, no final eu vou falar sobre o papel, para que, que vai servir é para uma pequena lição de casa, vamos poder fazer quem quer, quem não quiser fique à vontade então, a ideia aqui nossa, é, pessoalmente minha, é estar tá transferindo um pouco dessa sabedoria que eu adquiri ao longo da minha estrada de vida. Que eu sei que vocês são estudantes e que logo vão para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, quer queira, quer não, tem hora que você pode brincar, tem hora que não. Então, acho que aqui é o momento que vocês ainda podem brincar um pouco, tá? Eu deixo vocês à vontade para perguntar. No final, a gente vai ter um tempinho de pergunta e resposta. E eu trouxe para vocês, junto, que a gente tem uma parceria junto com o David Lima, não sei se vocês já conhecem, é o do grupo Jefe, ele está com a gente já há alguns meses. Então, em outubro, a gente abriu o nosso espaço educacional com uma metodologia que eu trouxe para vocês, inclusive está nesse folhetinho aí, que é o 22.1, não é data, tá? é 22.1. Na palestra eu vou estar apresentando para vocês o que, que é o 22.1. É, são formas fa facilitar... O empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo é a produção de alguma coisa, ou para nós lá também é o intraempreendedor, que é o sentimento de poder ter é, resultado, né? Então, não sei quantos aqui já trabalham, só levanta a mão aí. Então, já tem um pessoal aqui por estudar de noite, já sabe o que é ganhar um dinheiro, talvez ajudar em casa, né? Talvez pagar suas próprias contas, mas com certeza, quem não levantou a mão um dia vai querer ganhar seu próprio sustento. Não é? Vai querer construir uma família, vai querer, de alguma maneira, nesse mundo digital moderno, ganhar mais de uma forma. Não é? Então, não, nem sempre a gente vai poder é, construir algo como foi construído lá atrás. Então, acho que vocês já devem ter visto em algumas mídias que a gente está passando por uma modernidade onde temos uma revolução digital. A revolução industrial só foi falada depois que ela passou. Então, a revolução digital, a gente está dentro dela É uma fase de mudança comportamental aliada ao digital Ou vocês aceitam ou não aceitam Está na mão de vocês E o que está na mão de vocês? A melhor arma E qual que é a melhor arma? O celular né? Então, é a arma de quê De comunicar né? Então, você está lá dirigindo, bate o carro E o cara quer brigar com você Você liga o celular e fala Você vai me agredir? já está com a prova ali, é uma arma de defesa, ou é uma arma de produção, é uma máquina, é uma máquina que você pode fotografar, você pode filmar, você pode fazer um documentário, você pode fazer um conteúdo para vender um produto, então o que eu trouxe, vou trazer aqui para vocês é um pouco da minha história, um pouco no começo da palestra, como que eu me adaptei com o uso da informática, desde a época que eu jogava, talvez vocês nunca jogaram joguinho no, no telefone, talvez os professores mais velhos aqui jogaram, jogavam um de pirâmide, que era uma beleza criar joguinho ali na... criar não, jogar, né? O japonês que criava o um joguinho no relógio. Então vamos lá, a apresentação inicial é essa, e vou passar aqui um pouco do slide, e na intenção de vocês entenderem um pouco o que é uma produção. Né? Então nós lá somos produtores e viemos aqui ensinar um pouco e quem sabe vocês têm vontade também de, de alguma forma, se quiserem, um momento de vocês, de produção. Produzir algo para ganhar pelo menos é, conhecimento. Pelo menos vivenciar algo que vão fazer diferença na vida de vocês. Isso só se faz fazendo. Ou seja, a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, eu só gostaria de dizer para vocês não terem medo da tecnologia. Não terem... O famoso, ah, e se? Si? E o que, que vão falar de mim? Ah, o não... que, que eu vou fazer? Eu vou só tirar selfie? Quantos tiram selfie aqui? Todo mundo? Ou quem não tira? Acho que a grande maioria, né? Que é sempre se aparecer. É legal se aparecer. Mas por que não falar? Por que não contar uma história do pai, do avô, como que ele era quando ele trabalhou? Então, quando vocês aprenderem a apertar o botão correto e desenvolver cultura correta, nada mais vai ser do que vocês vão se empoderar de vocês mesmos. Isso é o quê? Se desafiar a cada dia ser melhor, tá? Então tem um pouco desse motivacional na minha palestra, que a ideia é fazer com que vocês se potencializem mais de vocês mesmos, né? como é uma turma de TI, temos muito mais o gênero masculino, mas o feminino, eu que tive sempre jovens por perto na minha empresa, é magnífico. A mesma coisa, eu vejo aqui que é a faixa dos 20 anos, 25, né, por aí. Mas quando vocês pegam um jovem de 14, 15, 13 e jogando muito bem um joguinho e vocês perdem do joguinho, dá até uma certa raiva né? Pô, um moleque desse vem e ganha de mim É isso, a geração vem A cada 5, 10 anos vão vindo outras gerações Parece que é com um chip mais atualizado E vem apertando o botão adoidado Então cabe a nós Sempre aprender com as gerações mais novas Que é o que eu sempre fiz Quero aprender de repente no final com algumas perguntas Também quero ensinar tá? Então vim aqui hoje para dividir um pouco do meu conhecimento Vamos lá começar a palestra então, aqui a evolução das máquinas, né? Isso eu coloco ali o Atari. Quem já jogou Atari aqui, um emulador pela internet? Gostaram, né? Jogar ali o Enduro, jogar a Sequest, é, entre outros. Come, come. Então, a, o meu, a minha conexão com o game, depois do, do, do relógio, foi na feira em 82 da UDE da Feira de Utensílios Domésticos no A&B quando trouxeram o Atari. Ali eu fiquei ma maravilhado. A gente podia jogar à vontade, horas e mais horas para se desafiar, apertar os botão, né? Então, essa interação com o ser humano que foi é, jogada nos Estados Unidos e depois para o resto do mundo foi nos anos 80. Então, olha já quanto tempo que a gente não tem... Isso em 82 chegou no Brasil. Olha quanto tempo a gente já não tem... Estou falando da minha geração, depois vieram a de vocês, ou antes também. Quanto tempo a gente já não tem essa interação com a tecnologia? inicialmente para jogar e lógico que também ah, Vocês sabem sabe que a história da tecnologia veio das guerras, né? Lá que evoluíram os primeiros computadores. Infelizmente tiveram as guerras, que o lado bom foi que trouxe a tecnologia avançada e acabaram os dois grandes mestres da tecnologia, Bill Gates e Steve Jobs. Acho que vocês já estudaram um pouco a história desses dois grandes, que eles estavam na hora certa, no momento certo e conseguiram na garagem, cada um no seu espaço, desenvolver o que desenvolveram que estão aí, não sei quem viu essa semana. A Apple chegou a valer 800 bilhões, está previsto esse ano para passar de 1 trilhão de dólares. Então é a empresa mais cara e mais valorizada do mundo, onde eles investem em qualidade. Design, principalmente, o design visual, usabilidade. Por que, que eu tenho que criar algo que é fácil e ajudar o usuário a ter é, resultado, né? qualidade de vida, seja lá o que for. Então a Apple se, se distanciou um pouco das outras empresas pelo estilo do Steve Jobs de ser visionário. Né? Ele não fazia pesquisa aqui que o mercado quer. Ele sabia que o mercado estava um pouco longe do pensamento dele. Isso é pensamento de gênero. Você identificar no futuro o que o seu cliente quer, mas são poucos que tem isso. Já que são poucos que têm isso, nós que somos meros imortais, como qualquer um, precisamos com pesquisa, como na publicidade e é assim. Fazendo pesquisa, você identifica o que o seu cliente quer você identifica quem produz, ou você vai produzir, e vai vender. Isso é publicidade. Fique à vontade, entre aí. Mais, mais três, fica à vontade, vê se tem lugar aí. Tá? Então, para se vender alguma coisa no mercado, qual mercado? Que é marketing, né? marketing mercado. Precisa ter pesquisa. E essa pesquisa é o primeiro passo da, do, do consumo. Ninguém fica lançando coisa aí se não tem demanda. Então, é importante vocês aprenderem também, a médio e longo prazo, se é que querem ser empreendedores e ter autonomia própria, saber fazer uma pesquisa, qualitativa, quantitativa. Então, saber por que faz uma pesquisa, quais são as melhores ferramentas digitais ou não para fazer uma pesquisa. Porque na, na pesquisa, você identifica qual é a dor do seu cliente. Ou é dor, ou é o que ele quer consumir. Aí você não consegue produzir, mas tudo bem, então você vai atrás de quem produz aquilo. E aí você pode entregar produto ou serviço, você está ganhando dinheiro, tá? Então, chegamos a uma, uma, um cálculo relativamente simples de ter uma visão, mas na prática é um pouco mais de... Como vocês já trabalham, trabalham estudam tecnologia, então não fica tão difícil, porque vocês já estão familiarizados em apertar botão para aprender, principalmente baixar programa, instalar, é, se desafiar a aprender alguma coisa que alguém já está aprendendo Ou desenvolveram lá no Vale do Silício Então a gente não está mais aquela distância Como antigamente de 10, 15 anos a, Abaixo do primeiro mundo A globalização veio para quê? Para a gente ficar meio que nivelado Car Muitos brasileiros Ganharam o nome estão lá Para o Vale do Silício, estão na Europa Estão até mesmo no Brasil ganhando dinheiro Que é a praia do, do estudar A fundo, com profundidade Teste, teste e se destacar Mas esse de se destacar é o comportamento. Ninguém vai se destacar sem estudar, né? Acho que a, o estudo é primordial. Lógico que tem hora que pode brincar, pode brincar, mas também ninguém quer que vire aquele nerd só de estudar estudar. Então tem que ter. É que uma, uma empresa, né? Quando vocês forem, quem poucos que trabalham já sabe que é assim. Toda empresa nasce para dar lucro, seja produto, seja serviço. E na hora do fazer, quem cria as regras, quem cria as leis ou as normas, é o dono junto com o usuário. Então, se vocês criarem uma empresa na garagem de vocês e o que vai poder fazer ali, seja música, seja um app, seja vender alguma coisa, seja produzir, as regras serão feitas por vocês. Isso é o que, as normas internas dentro de uma empresa. Eu que sou formado em administração, né? então entendi muito claro que a produção ela vem de forma as mais diversas. O que, que a sociedade faz precisa, né, produzir. Então não é tão... Eu vou tentar facilitar um pouco A entendimento para vocês O que é produzir e vender Que é o empreendedorismo digital né? Então, marketing digital Veio fortemente nos últimos anos é, Absorvendo essa demanda né? A gente fala fomentar né? Porque o mercado tem fome de alguma coisa Que a fome de alguma coisa é venda né? Então é capital, é dinheiro Então a economia se faz Produzindo e fomentando O mercado, não só comprando coisas da China, que vocês sabem como é o mercado lá, é um mercado, infelizmente, escravo moderno. Né? A gente tem que entender que, desde consumir tudo de lá, a gente pode produzir alguma coisa também. Basta identificar quem quer produzir, porque a produção ela é árdua. Você desenvolver alguma coisa e produzir, vai um uma certa demanda de tempo, destreza, perspicácia, que é fazer algo com as mãos. Às vezes é fazer algo com as mãos para vender, que aí é o estudo de apertar botão de alguma ferramenta. Tranquilo? Então vamos lá para o próximo passo aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre a internet das coisas, né? Já ouviram falar um pouco dessa, dessa praia aí. Então a internet das coisas nada mais é do que a segunda tela. Alguém já ouviu falar da segunda tela também? A segunda tela é o, a geladeira que tem uma tela que vai se conectar, para ela vai avisar que está acabando a comida. A segunda tela é o tablet, é o celular já é o carro que tem um painel do carro com gps então a segunda tela é você identificar que a internet das coisas, as coisas né, que o homem produz elas, com um simples chip ela se conecta com a internet e passa algum recado não sei se vocês já estudaram o arduino que é um sistema aberto para vocês desenvolverem alguns serviços ou produtos né, para ter um app ou não então está cada vez mais facilitado meios de produção, para que a sociedade consuma. Às vezes é qualidade de vida, às vezes eles vão conseguir produzir algum serviço para ajudar uma certa empresa, para ter mais controle disso ou daquilo, porque às vezes a empresa não tem o um laboratório dentro dela. Então, numa sala de aula, é como se fosse um laboratório, só que vocês não aplicam tanto dentro da sala de aula. Talvez aqui tenha alguns laboratórios, né, que é onde vocês vão lá, uma sala de informática, ou um laboratório para ver que nesses banners que eu estava vendo maravilhosos, né, ensinando a produção de alguma coisa. Então é vocês entendendo produção, só resta fazer pesquisa e determinados nichos, identificar o que, que aquele, aquela classe de serviço quer e tentar desenvolver alguma coisa ou não, né? Eu só vim aqui trazer oportunidades para vocês. Bom, vamos lá. Então, colocando em prática uma boa ideia, isso seria o quê? Quantos de vocês aqui, só levanta a mão, gostaria de ter seu próprio negócio? Olha aí, pelo menos uns 30%. E quantos de vocês aqui já teve uma boa ideia e gostaria de pôr em prática? Olha aí, mais uns 20%. Beleza. O que eu gostaria de passar aqui para vocês, que a ideia, por ideia, é como esse papel em branco aí, ó. Pode ir para o lixo que não vale nada. Pode fazer uma bolinha e arremessar ali. Ó. Então, as ideias. né? Eu cresci nessa fase de produção. Quando eu era jovem, criança, a gente produzia muitos brinquedos. Eu sei que vocês têm uma certa dificuldade hoje em dia de criar coisas, mas é natural porque vocês ganham. Vocês ganham muitas coisas, né? ganha o boneco, ganha o celular, ganha roupa na nossa juventude, eu que vim da periferia também, como vocês eu percebo que não nasceram em berço de ouro eu tive uma criação difícil não ganhava nada, fui fazer faculdade com 26 anos e tive que pagar a faculdade não ganhei faculdade, eu tive que comprar meu Poisé 66, foi o meu primeiro carro né, então, mas foi árduo eu comecei a trabalhar com 14 anos eu não sei como, se alguém já ainda nem trabalhou aqui, mas o importante é que vocês se desafiem pelo menos a estudar vocês estando, pelo menos daqui, que é um espaço educacional, já é uma grande diferença de um monte de gente que não quer nem estudar. Então vocês estão no caminho certo. Então eu vim aqui só passar umas dicas para quem quiser, pode se aventurar, vamos dizer assim. Né? Então a ideia é, tenham ideia, mas tentam pôr em prática com os recursos que vocês têm. Não adianta vocês ficar viajando na maionese que quer ter uma ideia como o cara lá do, no bairro chique de, do Brooklyn, ou os caras lá da Europa, ou Estados Unidos, teve uma ideia e criou algo fascinante. Mas lá tem investidor por trás. É aquele investidor que põe grana e sabe que vai ter retorno. Aqui também tem um monte de investidor anjo, tem outros nomes por aí, só que no Brasil o cara só põe dinheiro onde ele sabe que vai ganhar. Ele não quer pôr dinheiro para ter risco de perda. Né? Então os investidores, é isso. Só que quando você vai lançar alguma coisa, no mínimo você vai gastar tempo. E a gente sabe aquela frase que tempo é dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro. Mas o tempo, ele é gasto na experiência de produção. Então vale a pena gastar um pouco desse tempo. Que na verdade é um investimento do seu tempo, daquilo que te, te deu vontade de produzir ou fazer. E quem sabe dá certo? Vai que dá certo, né? Aí vocês começam a ganhar um dinheiro. Beleza? Bom, aqui eu coloquei uma imagem de, de um cérebro, né? Como a nosso espaço lá tem outros doutores, né, vamos dizer assim, especialistas, a gente tem um neurocientista lá. E aí eu mesmo acabei aprendendo um pouco sobre a neurociência. É a ciência moderna, como funciona o cérebro. Então muitos palestrantes também, eu já ouvi falar, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que ele se compara, o nosso cérebro se compara a uma máquina. Porque de 75 a 125 bilhões de neurônios estão se conectando e formando... Significado e sentido para a vida Então os neurônios eles não se encostam né? Eles são assim E aqui dentro tem o neurotransmissores E esses neurotransmissores Eles são constituídos quimicamente E eletricamente Quimicamente é pelo ar que a gente respira é pela comida que a gente come E eletricamente é pelo movimento De tudo que tem movimento gera um certo grau de Eletricidade Mesmo muito minúsculo Vocês viram o cara que chutou a bola na copa O brasileiro que ele tinha um capacete que tinha um brasileiro por trás envolvido naquela tecnologia onde identificou sem furar a cabeça do cara que uma parte do cérebro moveu e aí deu um choque no músculo ele deu o primeiro passo primeiro chute da copa do brasil foi feito através de estudos de neurociência lembram disso que a mídia nem deu muita bola mas foi exatamente isso e um brasileiro envolvido ou seja a tecnologia da nanotecnologia que é o movimento do átomo dentro do corpo dos íons né ela evoluiu tanto, que acho que não sei se vocês chegaram a ver, mais de um ano eu vi uma reportagem no Fantástico falando, eles já desenvolveram como se fosse um canhão de sonda, que aponta assim para a sua cabeça, e o que você pensar, ele fica mapeando. Então se você pensar em prazer com uma mulher, ele já sabe que é aquela parte do cérebro. Se você pensar memória com sua família, é outra parte. Se você pensar em judiar de alguém, é outra parte. Se você pensar em dormir, é outra parte. Então as máquinas estão tão avançadas, que elas conseguem mapear, sem encostar, mesmo numa certa distância, saber se o cara está mentindo, se ele está falando a verdade. Essa é a, a, a velocidade da tecnologia que é o que vocês estão estudando. Então, a gente não pode ter mais receio de fazer alguma coisa na vida, porque câmera tem para todo lado, os mais diversos tipos de câmera. Então, a gente não pode é, ter medo da comunicação. A comunicação é falada, a comunicação é percebida no ambiente, a gente tem os cinco sentidos para usar e, com isso, a gente vai criando o quê? Sentido e significado para tudo que a gente faz na vida. Então, uma criança, o cérebro de uma criança tem poucos neurônios. Por quê? Ela está ainda se descobrindo, está apertando o dedo na tomada, está pondo coisa na boca, ela está encontrando significado para qualquer coisa que vem para ela. Agora, quando a gente é jovem, vai começando a aumentar os bilhões de neurônios. Quando a gente é adulto, já tem mais bilhões ainda, a média de 100 bilhões. É mais do que estrela que já acharam no universo. Olha como a gente é complexo, né? Para falar de minúsculas coisas. Que aí foram, foram é, estudar as minúsculas coisas para achar as grandes coisas que estão atrás de algumas coisas que também a, a gente cabe querer entender ou não. Porque físico, vocês sabem, né? Físico é uma, uma turma meio fora da caixinha. Eles inventam os cálculos lá que a gente nem, nem passa perto, que vai perder muitos anos para entender aqueles cálculos lá. Embora, como eu sou mestre em 3D e Photoshop, né, eu estudo muito 3D, então a minha mente ela já é um pouco planificada, não é tão, quer dizer, ela não é tão planificada, ela é mais tridimensional. É, cabe a gente, de vez em quando eu até vejo na Unifesp TV alguns... Programa sobre física, para ver como que é física 1, 2, 3, mas coisa que lá atrás jamais eu iria estudar física, eu estudei administração, sou artista digital, gosto de fazer artes com a minha mão, seja digital, seja com arame, papel, qualquer coisa, eu gosto de criar coisas, jogos com criança, né eu sou criativo, então com isso, é, só para terminar a explicação do cérebro, é, a gente tem ali estradas, como se fossem estradas que a gente faz Respostas automáticas por aquilo que a gente vê, sente, ouve, e tudo mais. Que é o cinco sentido. Vem o sexto sentido, a intenção, a intuição, de entender como que vou reagir mediante a tal fato. Então, com isso cabe a gente tentar experienciar coisas diferentes. Às vezes fazer algumas coisas com a mão esquerda, se o cara não é canhoto, entendeu? É, visitar gente diferente, conhecer gente nova, porque você vai fazendo novos significados. Você vai entendendo que as pessoas pensam e reagem diferente Grandes especialistas falam que é Comparado a pequenas cores né? Eu que sou especialista em cor é, no, no, Na informática A gente usa o RGB São os três canais do é, Red, green e blue Então com esses três Você joga mais eletricidade Elas vão clareando ao ponto de ficar branco Você tira a eletricidade Elas vão escurecendo E formando conforme as misturas formam milhões de cores, isso é o RGB. No semic já tem o papel branco e tem a cor preta. Então no RGB não tem preto, tem falta de energia para gerar falta de luminosidade. Então quando você entende um pouco de cor, cabe a gente entender também um pouco do que a gente quer na vida, que é escolha, escolha. Né? Então vocês escolherem estudar TI, parabéns. É uma coisa que vai estar sempre, vamos dizer, evoluindo um pouco à frente do passo das outras coisas, porque você depende da, da TI, informação da tecnologia, né? Formação dos movimentos eletrônicos dentro de computador, seja lá o que for, para produção. né? Vocês vão produzir ou dentro de uma fábrica, seja o que for, qualquer área. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender de gente, porque dentro de uma empresa, quem faz e quem aperta botão são pessoas. né? Então, eu, eu particularmente, tenho muito área técnica em produção artística, 2D, 3D, mas, ao mesmo tempo, sou apaixonado por estudar performance. E performance é por que o ser humano faz o que faz e por que faz e como faz para ter mais resultado. E o resultado só se faz vocês se desafiando a serem melhores a cada dia. Isso é vestir a camisa. Seja dentro de um trabalho, seja na sala de aula, seja dentro da família, seja onde vocês pisarem. Se vocês se desafiarem a sempre estarem eternamente em mutação, que é melhoria contínua, né? Vocês vão estar sempre se descobrindo Vão estar sempre ensinando as crianças Vão estar ensinando os mais velhos Ou seja, vocês vão estar vivendo em plenitude Viver em plenitude é você Achar sua razão de existência Você achou sua razão de existência? Eu vim para isso, então vou dar o meu melhor E na dúvida, acelera Vamos lá, vamos continuar Bom, aqui eu vou falar um pouco da globalização tá? Novos amigos, novos clientes quem aqui fala inglês? Ou escreve ou lê. É, um ali meio inglês. Né? Eu também sou meio inglês. Não, não, não me especializei tanto, mas eu, pelo menos leitura eu resolvo. Ou seja, a globalização, vocês sabem que tem muitos tradutores, né? Nós lá da Artnet temos um parceiro que é o cacique, Robson Miguel, estamos fazendo o primeiro curso digital de Tupi-Guarani. Então, assim, é, cabe entender que a globalização, vocês podem produzir, desenvolver um site que tem um tradutor e pode informar aquela informação para o resto do mundo. Então, o Brasil, para algumas áreas, somos referência. Principalmente em reciclagem, uso de recursos naturais, porque aqui a gente tem muitos recursos naturais, água, energia solar, a costa por ondas. né? Então, a gente tem muitos, muitos recursos que vira referência no resto do mundo. Até mesmo modelos administrativos. Se vocês pegarem a a empresa do Paulo Leman, todos conhecem aqui, do, os caras da Ambev, da Raiz e tudo mais, estão né? até de olho em comprar Coca-Cola. Qual que é o modelo administrativo ali? Meritocracia. As pessoas ganham um pouco mais se derem resultado. Porque aquele que não veste a camisa, corre o risco até de perder o emprego. Agora, aquele que usa o accountability, né? que é uma palavra que vem do, do, da área de administração. A accountability é além da responsabilidade Então você vai ser responsável Não só pela sua entrega, mas Pela entrega de um todo da empresa Então se faltou a Mariazinha lá Que é da limpeza, ah eu não Eu sou da, desse setor, eu não posso limpar lá Mas se vai vir uma visita Meu, para lá e limpa Aí a secretária, a telefonista Faltou Aí alguém toca o telefone e ninguém vai atender Perde o cliente né? Então essa mentalidade que não, eu fui contratado só para isso, eu só posso fazer isso. O cara está fardado a não crescer na empresa. Agora, se você é um generalista e está disposto a, pelo menos, não deixar a máquina parar, qual que é a máquina? A empresa onde vocês estão trabalhando ou a empresa que vocês forem criar. Então, há as normas internas de uma empresa, vocês podem seguir, se não estiver contente, muda de empresa, ou se vocês criarem a empresa de vocês, vocês têm que escrever. Simplesmente escrever, aqui pode fazer isso, aqui pode fazer isso Aqui não pode, aqui não pode, é como uma escola Três, eu estou dando dica, tá não é que tem que fazer A gente trabalha muito com mentoria Que a mentoria é mostrar as melhores práticas do mercado Para exemplificar como dar mais resultado Agora o coach não, o coach já vai lá, você tem que fazer isso, isso, isso Aí você segue, né porque o coach, muitos já ouviram falar dessa né? palavra coach Coach é um treinamento comportamental para trabalhadores a psicologia, a terapia é para resolver problema familiar. Para resolver problema dentro de empresas, vem desenvolvendo há alguns anos o coach, que é uma maravilha. Então, o próprio funcionário ou dono de empresa, ele passa por passam por treinamento para realmente fazer isso aí, que é se potencializar. Cada um identificar a sua razão de existência naquele tempo. Porque um, um empresário, uma empresa, quando contrata alguém, o que, que eles compram em primeiro lugar? O tempo da pessoa. E aí você vai estar tá no meu... Comprei, que nem, contratei ele aqui, qual é o seu nome? Caíque. Contratei o Kaique Kaique, você vai ficar comigo três meses No horário tal, tal, tal, o que, que eu fiz? Comprei seu tempo Então aqui você pode fazer isso, isso, isso Eu espero que você faça isso você está com dificuldade, pergunta Se você não sabe, pergunta Se você souber mais coisa ainda, passa para nós Isso é uma administração moderna Você ter organização cultural orgânica Então, organização cultural São as normas dentro de qualquer tipo de empresa o orgânica, que é um termo novo, é o quê? Aquelas normas terem vidas para que os novos que entrem, eles possam interferir na cultura da empresa, para que a empresa melhore. Isso é o que O 5S lá do japonês, né? Melhoria constante. Então, a melhoria constante, elas podem ser feitas a qualquer tipo de empresa, produto ou serviço, tá? Vamos, vamos lá, já estamos... meia hora já foi aí? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês para a gente se divertir um pouco. Vou falar para vocês o que é o aprendendo a reaprender. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de também, não só a parte técnica, mas a parte humana. Né? Querer entender o porquê o ser humano faz isso, e que faz, e que faz. Então vamos lá, todo mundo de pé. Se juntem de dois em dois. E um professor vem aqui do meu lado. Dois em dois aí Se precisar ir para outra fila atrás Dois em dois Fiquem de dois em dois aí Professor Ansel O senhor foi escolhido voluntariamente ah, eu, eu posso, eu eu Para sou mais novo, Tá bom, é o fica comigo aqui Pessoal, o Aprendendo a Reaprender Depois da dinâmica eu vou explicar para vocês Estão em dois em dois aí, beleza? Ela funciona da seguinte forma São três perguntinhas muito simples Que vocês vão estar conversando Eu vou estar conversando com ele e depois dessas três perguntas, a gente, eu explico direitinho o que é e para que serve. Tá? Então a primeira pergunta, ela é bem simples, espero que vocês resolvam. Um vai perguntar, deixa um responder. A ideia é que eu vou deixar aqui uns três minutinhos, para que vocês tanto fale e também ouçam. Tá? Então a primeira pergunta, muito simples, o que é felicidade? Um pergunta para o outro e o outro ouve aí. Para você, colega, o que é felicidade? Família? É, para você. Pra mim, é, é, o que é felicidade? Família, é família. Mas fazer família, educar Não, uma estar família. Estar a família. Estar com a família o máximo de tempo. O máximo de tempo. Isso é, isso é felicidade para mim. Estar Mas você, mesmo sabendo que você precisa estar talvez fora da família para ter recursos para manter a família. Sim. sim. Ou você desenvolve alguma coisa junto com a família. Sim. Empresa familiar. É. É. E para você? Então, a felicidade para mim são momentos momentâneos Que quanto mais eu tiver, mais, mais feliz eu voltar Então eu procuro estar feliz onde eu piso Se eu estou perto de crianças, eu como se eu apertasse um botão Que eu virei criança e estou brincando, estou criando brinquedo com elas Tento criar, cantar, correr, eu viro criança Eu viro criança literalmente, mas sempre ensinando jogos novos e tá? tal então, a felicidade para mim é momentos. Quanto mais momentos feliz, mais treinado por mim mesmo eu estarei. Aí eu tô com um idoso lá na fila do hospital. Estou esperando eu ser atendido. Sentei do lado de um idoso, homem ou mulher. Vou ficar esperando. Eu vou conversar. Mas eu vou conversar de coisa que engrandece. Como é que conversa de coisa que engrandece? Oh, tudo bem. Como se você fosse... Acabamos entre aí, não só um idoso. Estamos no hospital. Qual o seu nome mesmo? é? Selmo. Ô Selmo, oh, e aí, você tá esperando aí também para ser atendido? Cara? Pô, isso é daqui, aí você começa a falar, ah, também sou. E você tem algum hobby? Você é assim, de passatempo, você queria? Coleciona alguma coisa? Joga xadrez. Pô, que legal. E viajar, você gosta de viajar? Pô, pra onde você já foi? Ah, já foi. Conheci o Brasil todo. Que da hora, que legal. Então, aí você tem algum projeto daqui 5, 10 anos? Como você se vê? E aí? Eu? Bacana. Então você está vendo que eu estou fazendo perguntas totalmente abertas para você eu, eu ver quem é o Anselmo, para ver quem é o Anselmo, para que a gente faça uma conexão de amizade, para que talvez a gente vire parceiros de alguma coisa. Aí a gente pode ganhar dinheiro e ser também feliz. Bom pessoal, e aí? Beleza? Já entenderam o que é felicidade de um, felicidade de outro? Vamos para uma outra pergunta bem facinho? Essa é bem fácil, hein? Pergunta a um e ouve também, não deixa só um falar. A pergunta é, o que é a vida? Essa, essa é fácil, né? Filósofo. Essa é fácil, essa é, essa é fácil, hein? E aí? O que é a vida? A vida é trabalho. A vida é, a vida é estar com pessoas que a gente gosta a vida estudar para mim posso gosto muito também de ideias novas para jovens vida. é a vida lógico que depende das pessoas como você conversa sobre essa pergunta a vida ela pode ser respondida às vezes do lado espiritual às vezes do lado emocional só emocional e às vezes do lado é, de consumo né? A vida é consumir isso Não, mas a vida é viver, é respirar Então cada ser humano Responderá da sua forma Conforme, vamos falar, o seu Estado de espírito no momento Da sua cultura Então, assim, a, a vida deverá ser vivida Daquilo que a gente escolhe da melhor... Ela é curta ou não, mas o importante é entender das crenças. Aí eu vou falar daqui a pouco crenças limitantes, modificantes e edificantes. Então assim, a, a vida, na minha opinião, que é a vida, é um, é, pode ser respondido como uma faísca muito rápida que a gente está de passagem, mas que a gente depende de união para pelo menos ter vida, porque um vai ajudar o outro, comprar do outro, vender para outro. Então a vida ela, ela é um complexo de coisas que a gente tenta se redescobrir a cada momento. A consciência vai expandindo e vai aceitando as diferenças e cabe nós nos educarmos por nós mesmos. Daquilo que a gente acredita E passar para a próxima geração Isso é evolução Isso é E aí pessoal, beleza? Beleza? Última pergunta Eu acho que a última é a mais fácil de todas tá? Olha lá Qual sua missão ou propósito de vida? Troca, troca ideia aí Troca ideia aí E aí, você já se questionou? Cara, eu sou muito tipo, cara. Mas a missão, por que, que você existe? Por que, que eu existo, cara? Eu acho que eu existo. O cara passava com que eu tenho fazendo Legal, você se viu que isso te faz feliz. E propósito de vida? Propósito de vida? Financeiramente ou não? qualquer área. Fala, Impressionar até os meus 90 anos Transferência de sabedoria né? é, Eu não estou muito longe Como eu sou professor também, a minha missão Eu aceitei e coloquei como aprender E ensinar Aprender a ensinar ou ensinar e aprender Então conforme, como eu te falei, aonde eu estou Eu vou ensinar um mais idoso Eu vou aprender alguma coisa De repente ele sabe alguma coisa ele que é eu Só posso... na sala de aula, em, não, qualquer, local, em qualquer lugar. Né? Então eu não sou camaleão e não visto a carapuça Aonde eu estiver, eu sou verdadeiro Aonde eu estiver, eu quero ter... viver em êxtase Viver em plenitude Viver amando o próximo e a natureza Então eu, eu não estou me importando Com o julgamento dos outros Porque eu não estou julgando ninguém Isso é viver feliz e essa é a minha proposta de vida, passar essa felicidade para o próximo tá? Então pode sentar lá, a gente vai dar uma explicação Pessoal, pode sentar, pode sentar Pode sentar aí Pode sentar Agora eu tenho que dar explicação o porquê disso tudo, né? Eu não vou fazer vocês ficarem conversando Algumas perguntas sobre filosofia São perguntas que às vezes nenhuma escola faz são perguntas que, às vezes, nenhuma família nem teto faz... São perguntas que nenhuma faculdade, às vezes, faz... Mas são perguntas que eu trouxe para vocês se fazerem... Então, esse tipo de perguntas, onde a gente sai do, do normal... A gente começa a identificar que o outro reage diferente conforme a palavra... Né? Vida é uma palavra, propósito de vida é outra, missão é outra... Mas a gente se questiona, às vezes, ou passa por uma vida... Porque quem tem avô aqui, às vezes se perguntar isso para o avô Mas por que você está perguntando isso, meu neto, minha neta? Você está doido? Nunca me perguntaram isso? Por que, que você, dessa cidade está me perguntando isso? Né? Mas quando vocês começam a estudar um pouco, não só a parte técnica, que é a TI Que é o que vocês estudam, mas também a mente humana Que é desde o Freud e o Jung, que foram os grandes especialistas na área do psique vamos dizer assim, né? Do, moderna, porque também a, a, na Grécia Antiga já tinham grandes estudiosos, né, Sócrates, entre outros, na área do pensamento. Por que o homem pensa? Por que, que o homem faz? Por que, que o homem imagina? E por que, que os animais não produzem, não criam e não, não, não evoluem, vamos dizer assim. Né? O, os nossos bichinhos de casa, seja o papagaio, o passarinho, o peixinho, o gato, o cachorro, simplesmente quer comer, reproduzir e dormir. Ou e ir para o meio do mato Produzir a sua comida né? Ir atrás da comida comer alguma coisa Vamos falar do, do mundo selvagem Agora vocês aqui Se desafiaram a conhecer Melhor o vizinho aí Isso é o que? Aprendendo a reaprender foi, é, é essa dinâmica que eu desenvolvi é, Mandei para a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo Eles adoraram Já apliquei isso no instituto lá em Suzano de vez em quando em algumas palestras eu aplico isso, simplesmente a explicação é que vocês aceitem que o próximo, seja quem for, reage diferente conforme a informação. Isso é muito importante vocês terem uma, essa percepção, porque como eu falei agora há pouco de cor, é como se cada um aqui fosse um tipo de corzinha diferente. E a gente conforme o ambiente, a gente vai mudando de cor no sentido, tô com raiva, tô com medo, Quero fazer isso, não quero, vou falar, não vou falar. Então imagine que cada reação é como se fosse uma pequena cor. Ou seja, o próximo ele vai absorver a informação diferente. Para ele, vida é uma coisa. Para ele, propósito de vida é outra. Para ele, prazer é outra. Para ele, educar é outra. Para ele, é... imaginação é diferente da minha imaginação. Então na hora que você aceita que o próximo pensa diferente... Para que perder tempo ficar fazendo bullying? Para que perder tempo ficar zoando com a vida do outro? Para que perder tempo porque se a escolha do outro é de comer bastante, o problema é dele. Se a escolha do outro é, é não fazer esporte, o problema é dele. Agora, se ele nasceu com algum defeito, tudo bem, tem que respeitar. Né? Então, cabe a gente respeitar as escolhas do próximo e as nossas escolhas, seja qual for. Mas a gente tem que ser o que? Bonito por dentro. E o bonito por dentro é a reação da bondade que vocês podem fazer na Terra, né? Não vou muito para a linguagem religiosa, mas acho que a gente quer viver, então que faça pelo menos boas ações, né? No dia a dia. Então tem, tem nós lá na Arquitetia, a gente tem muito estudo na área de voluntariado, né? Então uh, voluntariado é você entregar um pouco do seu tempo para ajudar aquele que não tem uma mínima condição de de repente estar tá numa sala de aula. É como se vocês se juntassem em grupo e pudessem Fazer uma ação social E ir dentro de um asilo E contar a história para os velhinhos Ou absorver a história deles Ah, mas eu vou lá para ganhar o quê? Vou gastar tempo lá? Você está indo lá Ajudando o próximo Você está indo lá gastando o seu tempo E conhecendo A dificuldade da vida daquela pessoa Que você pode, com a sua palavra Ou com seus gestos Poder se sentir mais ativado Do propósito de vida que vocês escolheram que é talvez educar alguém Que é talvez aprender com alguém Alguma coisa né? Então esse sentimento de voluntariado É vocês Não vou perder, falar perder tempo Mas sim ganhar experiência de vida Para poder passar um pouco da experiência Para o próximo tá? Que é o que eu vim aqui Eu não estou ganhando mil, dois mil, três mil reais Eu estou aqui voluntariamente Passando um pouco do meu conhecimento Para que vocês possam construir um futuro melhor Porque o Brasil está aí fora esperando vocês a irem trabalhar, a irem produzir, a irem criar a empresa de vocês, ou trabalharem na empresa dos outros, serem felizes, ganhar dinheiro, consumir, e pronto. Não é isso a vida? Viver feliz, das escolha escolhas de vocês. Por isso, se escolher estudar, então, parabéns. Se vocês estão aqui, é para a construção de um pa do país melhor. Então, para finalizar aqui o Aprendendo a Reaprender, é isso. Aprendendo, vocês vieram, vou falar só de três tipos de crenças, tá? que a gente fala lá no nosso espaço. Então, a gente tem as crenças limitantes, que é até esse segundo, toda a formação de vocês, homens, mulheres, tiveram um aprendizado na vida de vocês, como eu também tive o meu, com a minha família, com meus trabalhos, com a minha cultura. Então, cada ser humano aqui tem um tipo de cultura, correto? Isso é o que A gente vem aprendendo. Aí vem o A, o A de atenção. Aí você tem que, talvez, se quiser, reaprender. Reaprender a lidar com pessoas diferentes, reaprender a conversar com policial, reaprender a conversar com advogado, reaprender a não julgar antes de falar. Porque vocês podem aprender com todo mundo. Todo mundo quer aprender troca de informação. Então a gente está passando, como eu falei para vocês, revolução comportamental aliado ao digital. Isso é o que: Mudança de hábito, mudança de mindset. Setagem da mente. Né? A nossa mente é como se fosse um sistema operacional. Então a gente tem que o que? Fazer um upgrade. Espero que vocês estejam fazendo nesse momento um certo upgrade para que entendam que as crenças limitantes é aquele monte de não que a gente recebeu desde berço. Não pode fazer isso, não pode fazer Aí é como a Bíblia tem lá os dez mandamentos, acho que 9 tem não na frente. Não faça isso, não, não, não, não. Então a gente vai ficando o quê? Com um certo medinho de se comunicar e fazer a nossa, nosso dom, né? que, o que, que realmente a gente veio fazer. Aí a gente tem o que? Outro tipo de crenças. Crenças modificantes Então quando vocês vão estudar E quando vocês vão estudar outros assuntos a fundo Vocês vão se modificando Cabe o ser que está estudando Em certo momento da vida dele Pensar, eu mudei Talvez eu estou mais inteligente que meu pai, que meu avô Porque eu estudei mais que eles Olha que interessante Então eu mudei, né? Cada um vai falar, eu mudei Isso são crenças modificantes Porque vocês foram atrás de se aperfeiçoarem Daquilo que estão estudando, correto? Aí a última crença é edificante. A edificante é você deixar um livro, deixar um legado, deixar alguma coisa de bom para o próximo. E você está o quê? Edificando. Edificando é você estar tá transferindo a sabedoria. Você tá passando para o próximo ou, de alguma maneira, deixando um legado. Tá bom? Então, eu falo assim, aqui tem a palavra amor, né? Então, para aquele ser humano que aprendeu o que é o amor, amar a natureza e amar o próximo onde estiver... Aqui tem a palavra treino Vai estar em eternamente treino por si próprio Vai entender o passado Que é o que eu falei para vocês de crenças imitantes Vai estar entendendo cada vez mais de pessoas aonde pisar Para poder ter mais amigos E vai entender o que é energia Vocês devem estudar um pouco de energia Forças energéticas, as mais diversas Criadas ou não criadas, vistas ou não vistas né, Num campo espacial de temperatura tem lá o arco-íris, as cores, vocês enxergam, tem hora que não enxerga. Então a mente emite vibrações. Uma pessoa ouvindo um canal alfa de som, que é a da orquestra, os seus neurônios dentro do seu corpo, eles vão estar mais harmoniosos, você vai produzir mais. Embora alguns gostam da pancada, do, do ritmo, do, do funk, seja qual for. A escolha da música é de vocês, mas existem emissões alfas que harmonizam mais o aprendizado. Isso é um tipo de energia, o pensamento gera energia, tudo gera energia, combustível gera energia, o sol gera energia. Então a física já nos explicou, muito simples, que a energia ela é transferida para outra energia. A tabela periódica, se vocês estudarem um pouco mais a fundo, vocês vão ver que na média 57%, é, 57 graus, alguns elementos na verdade eles não somem, eles se transformam em outros elementos, eles se transformam em outro tipo de energia. Isso é o estudo de Física Avançada, onde o movimento das coisas, dos átomos, formam novas energias, como inventaram a bomba atômica. Então, vocês estudando a fundo qualquer coisa, vocês vão entender que a vida é muito mais simples, muito mais fácil. Porque vocês aceitam qualquer tipo de invenção de qualquer coisa. Porque vocês podem também inventar. Vocês são criativos. Uma criança está sempre querendo desenvolver alguma coisa. Vocês só param a criatividade se vocês quiserem. Aí vai estar tá o quê? Fazendo alguma obra. O trabalho. Deixar um legado E vai estar sempre em evolução Para entender o futuro Aí eu desenvolvi essa estrela tridimensional Como eu sou artista né Eu ponho aqui o vermelho como se fosse o ser humano O azul como se fosse o universo O verde, a estrela de cinco pontas Como se fosse a natureza Então assim, eu crio e defendo aquilo que eu crio E eu criei a estrela do conhecimento A gente usa essa estrela aí pra, Em alguns lugares Quando é falado de filosofia Mindset A razão de existência nossa né Então é, do que a gente estudou, a gente chegou nesse resultado aí. Bom, o que eu gostaria de apresentar para vocês agora, que é o que está no papelzinho de vocês aí, uma metodologia muito simples, de tantos anos a gente estudar produção, marketing moderno, empreendedorismo moderno, futuro. Então aqui não é data, tá? Esse 2021, na verdade, são 221. 22.1 funciona da seguinte forma, meus novos amigos, vamos dizer assim. Duas pessoas são os mediadores. Duas pessoas, o número dois, a gente vai ensinar durante dois meses a base da produção de conteúdo, que é foto, vídeo, oratória, fazer blog, fazer a mídia. Mídia de venda de qualquer coisa. Toda empresa nasce para produzir produto ou serviço. Essa empresa pode dar lucro ou não, pode ser uma empresa social, do terceiro setor. Então esses jovens vão aprender a base de lidar com isso, que é muito simples, né? Tirar foto, editar, fazer vídeo, editar, fazer um blog, subir. Aí depois no terceiro mês a gente ajuda a eles a fazer a pesquisa, fazer pesquisa de bairro ou na internet, para ver quem gosta de produzir e o que gosta de fazer. Vamos dar um exemplo. Onde você mora? Tem um pessoal lá, de repente, que sabe, as mulheres mais de idade, sabe fazer tricô algumas. Já identificou? Não. Não? Quem tem parente que gosta de fazer tricô? Então, o jovem ali, essa aqui. Então, no, em alguns lugares, tem muito... Minha, minha avó gostava de fazer tricô, só que ela não sabe vender. Então, você identifica no bairro, em pesquisa, que às vezes quatro ou cinco, mas não... Aí, aí, esse número 20 é o número de clientes. No máximo, 20 clientes fazendo tricô vocês vão lá e começam a vender. Vocês estão ganhando dinheiro. Até mesmo a minha prima ela vende. Está vendo? Mas ela vende só ela. Então aqui é um modelo de criar comunidade. Então esse dois é como se fosse a agência, a dupla de criação. Mas é além da dupla de criação, é a dupla de é, gestão. Aí esse número um aqui é o um empreendedor, a, a, gest, a a, estagiário de administração, onde ele entra para ajudar na gestão. Então esse site ele é compartilhado Aqui é criado uma empresa e um site As próximas comunidades criadas Elas em ter relacionamento aqui Vão começar a aprender uma com as outras Então é um sistema aberto de criação de comunidades aonde o usuário tem que escrever como eu falei O que pode e o que não pode E dessa forma vai se aumentando os seus lucros Seus, seus resultados Embora não é simples mas é desafiante você tentar com as suas mãos produzir algo e ajudar a sustentar em casa. Ou vocês vão trabalhar para os outros, não tem jeito. E aqui tem a, o, as nuvens. né? Então essa nuvem é da Artinet. É a nuvem onde a gente usa hoje muito bem a Dropbox. Eu administro pessoas via Skype liberando tela até nos Estados Unidos. Já teve brasileiro que foi para lá e trabalhei com ele. Então a gente consegue desenvolver um sistema relativamente simples para que Jovens ou pessoas como vocês Se desafiem a produzir algo Mas que algo? Aquilo que vocês querem Mediante a pesquisa Então vai errar? Vai errar Vai acertar? Talvez vai acertar Mas a grande vantagem é o desafio né? Não ter medo da comunicação Porque se vocês querem vencer na vida Pelo menos na entrevista de trabalho Vocês vão ter que aprender a se comunicar ah, Porque o cara pode perguntar lá por que que, eu posso, por que que eu vou te contratar? Cada um vai responder de um jeito. Mas se vocês responderem, eu quero estar nessa empresa para ser um dos melhores. Eu vi no site que essa empresa vale a pena eu estar aqui. Eu quero aprender muito. A chance de vocês entrarem, se vocês tiverem coragem de falar isso, vai ser enorme. Né? Porque todo recrutador quer ver o que no olho de vocês? Vontade de trabalhar. Então a vontade de trabalhar é olho no olho, falar a verdade, eu quero. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu vou. É simplesmente treino. Né? A gente estuda um pouco da PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Cada palavra tem um sentido um significado. Então, vocês aprendendo um pouco de cada coisa, é importante estudar TI. Vocês estão de parabéns. Adoro essa turma aqui. Mas é importante também estudar um pouco o RH. O RH é o, a filosofia. Não é ah, isso aí é motivacional, não serve para nada serve, galera. Serve para vocês se treinarem, a serem motivados por vocês mesmo, tá? Então a ideia é essa. Vim trazer aqui um método simples. Este é... esse sou eu, um empresário. Então, desde os 14 anos que eu trabalho, trabalhei aqui no centro, fui criado na zona norte. Sou designer de joias, que eu trabalhei com joias. Sou ilustrador digital, sou beta teste da Maxon, quando ela, a empresa alemã vem para o Brasil, me chama para dar palestra. Uh, sou empreendedor, que, é, que é empreendedor é aquele que quer, tem a vontade de sempre melhorar alguma coisa Ou para os outros que é dentro de uma empresa ou a sua própria empresa Eu falo que sou criativista porque eu estou sempre criando coisas né? Então, às vezes eu até paro de criar mas Quando eu con converso com alguma pessoa, seja quem for Eu sempre tenho um sentimento de que eu posso dar uma palavra para essa pessoa Para ela poder ser mais produtiva, ser mais criativa e quem sabe ser mais feliz então eu estou sempre transferindo sabedoria. Isso é o que? Democratização do saber. Então, eu sei. Agora eu vou guardar pra mim? Pra quê? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Posso morrer essa noite, ir lá ir embora, sofri um acidente e fui embora. E aí? Não estou preocupado com a morte. Estou preocupado com a vida. Eu estou preocupado para que vocês também tenham uma vida melhor da escolha de vocês. Então agora, o papelzinho simplesmente é assim. Balança o papel aí. Vamos ver, todo mundo, balança o papel. Aí, tá vendo? Ó? Isso aí pode ser o quê? É só exemplificar que a vida pode ser comparada a um livro. E esse livro, todo dia vocês vão pondo um capítulo nesse livro. Então o capítulo de hoje que eu falei para vocês é uma lição de casa. Eu gostaria que quem quiser, em casa, tentem de alguma forma escrever nesse papel o que lembrarem dessa palestra. Porque a, o nosso professor lá de neurociência, ele explica que quando você aprende algo em uma sala de aula e antes de você dormir, você fazer um resumo, pode ser resumo como se fosse mapa mental, fazer desenho, algumas palavras, para que quando você bater o olho nesse papel, você vai lembrar de quase tudo. Então, a dica é, a lição de casa é, dobra enrola, faz o que vocês fizerem nesse papel, põe a data, põe o nome e tentam fazer de alguma forma na frente, atrás ou não faça, vocês podem dobrar e jogar no lixo, a escolha é de vocês. Mas a dica é, se vocês se desafiarem a resumir o que vocês aprenderam aqui hoje, com certeza vai registrar um pouco mais o cérebro de vocês. E agora eu estou disposto a responder qualquer pergunta. Espero que tenham gostado. E aí, galera? pergunta de cada vez, tá? Nada de fazer junto. Quem quer perguntar, levanta a mão Ah, espera aí, vamos facilitar isso aí Sim. É que nem lá, ó Eu não sou o Silvio Santos, mas eu fiz um aviãozinho aqui Em memória do nosso grande inventor Santos Dumont oh, Quem pegar o aviãozinho Vai ter uma surpresa Surpresa? Espera O cara não quis pegar véia. O cara não quer um, um gift Um presente Não quis? Tudo bem, vai, não quer. Não quer presente? Mas os caras não gostam de presente, meu. Ninguém quis. Não quis. Eu, eu fiz mais um aqui, ó, vamos ver. Esse aqui é o pássaro avião. Esse aqui eu faço para a criançada, elas adoram. Por quê? A tendência dele é voltar na minha mão. E aí, também ninguém quis? Pegou? Prazer, você é o Rubens. Rubens. Já que você teve coragem de pegar o presente Que é um avião Chama pássaro avião Você viu que ele tem uma cabecinha aí que parece um pássaro Você tem alguma pergunta para dizer? Entendeu tudo? Ninguém tem nenhuma pergunta? Alguém não gostou da palestra? Na verdade não tem pergunta Tem o quê? Não entendi Fique à vontade colega, prazer Seu nome é? Tatiane Tatiane Eu fiquei até comentando com ela, Sandra, eu fui quase uns 10 minutos comentando com a Alessandra, eu comecei a falar a sua respeito e sobre a sua equidade, essa 10 estrelas, você bastante... Tá, então, a nossa colega aqui falou que ela teve uma reflexão de vida, né? Exatamente a minha intenção de vir aqui foi essa. Se eu, se eu conseguir colocar no coração dela que ela teve uma certa reflexão sobre a vida dela, eu já estou feliz. Porque eu vim aqui exatamente para isso, para que tanto os professores quanto aquele professor que foi lá falar comigo... Tenha uma certa reflexão para vocês Se potencializarem De vocês, para quando sair lá amanhã Pô, eu posso Construir um mundo melhor Eu estou aqui num país que eu posso fazer qualquer tipo De coisa, comunicação, basta não Incomodar ninguém, não destruir o planeta Basta fazer E fazer o que? Quem pensa em abrir uma empresa aqui? Vamos lá Olha ah lá, você quer abrir uma empresa Do que? Informática em que área? Assistência técnica, então Mesmo estudando, você já pode ter seu blog Informar para toda a comunidade De um certo nicho Que você está estudando e que talvez você queira trabalhar ali Para quando você procurar emprego Você pode até colocar no teu Currículo, eu tenho esse blog Sobre tal assunto O, o, o cara que está procurando o, o recrutador Vai ver lá, pô, esse, esse jovem Aqui já tem um blog, deixa eu ver, nossa Ele fala sobre o nosso nicho, sobre o nosso mercado na hora que ele cair aqui dentro, ele vai ser muito bom. Entenderam? Então, outro, quem mais quer abrir empresa aqui de alguma coisa? Abriu lá. Qual o assunto? É, tem, é com jogos. jogos. Então, jogos é uma maravilha. Você jogar, se desafiar. Né? Então, jogos, você tem que aprender. A, tem a, quem gosta de jogo, tem o Code Academy. Code Academy, os americanos incentivam muitos filhos a estudarem. Que lá tem a programação... PHP, Java, é, é, HTML, está lá. Para o quê? De graça, para vocês estudarem a fazer jogos. Code Academy. Está de graça. Em 2009, uma norte, acho que é da Europa, não lembro o nome, o professor lá da USP me falou. Ganharam, uma mulher ganhou o prêmio Nobel da educação, porque ela conseguiu provar e incentivar toda a classe na área de educação a tirar a educação do commodities e no comum. Então, desde 2009 vocês têm visto desde a USP que tem um canal da Unifesp TV gratuito, Harvard distribuindo muitos cursos gratuitos até de fotografia eu já vi. Então a educação, como vocês estão aqui também, é, acho que aqui é gratuito também a educação. Então a educação está gratuita. Para quê? Para que vocês se eduquem e aprendam a lidar com a tecnologia, para que possam construir um mundo melhor, sem medinho, sem mimimi. Mais alguém quer ter, pensa em desenvolver alguma coisa? Não? O resto quer tudo trabalhar para os outros, é isso? Então, beleza. A dica é, quando entrar para trabalhar para os outros, se diferencie. Vão lá e tentem dar o seu melhor. E, a, e outra dica é, cuidado com a rádio peão. A rádio peão é a fofoquinha, é a panelinha, que estão sempre querendo destruir qualquer cultura empresarial. Então, se vocês entrarem numa empresa, deem, deem o seu melhor... Cuidado com as panelinhas, vamos falar as panelinhas do mal, que estão sempre querendo destruir qualquer cultura empresarial Se desafiem a criar a cultura do bem Ou seja, a cultura de fazer diferença, a cultura de vestir a camisa, a cultura de pensar como dono da empresa O que vai acontecer? Vocês vão passar na frente de um monte de gente Vocês vão ser qualificados, vocês vão estar subindo na escala Mas só vai depender de vocês, não de mim O quanto vocês vão se desafiar daquilo que vocês estudaram e daquilo que vocês vão aprender dentro daquela empresa porque TI é uma informação enorme Na hora que você cai numa certa empresa Aí que vocês vão ver se vão gostar de trabalhar com TI Porque ela é meio, entre aspas, é, massificante né? eu, pô, eu trabalho com tecnologia de informação Que é dados, mas é um pouco artístico Há anos Eu já estou um pouco cansado disso De atender o mercado e produzir, produzir, produzir Então, sorte que ainda é uma área na minha concepção artística, então a gente cria, cria, né? nunca vai fazer a mesma coisa. Mas com, eu lembro que eu trabalhei cinco anos no RH, e no RH era a planilha de tudo quanto era jeito. E planilhas, todo, virava um mês outra planilha de, de alimentação, de hora extra. Tudo bem, eu, eu aceitei ficar ali, estava ganhando. Né? O meu tempo foi para a empresa e eu dei o meu melhor. Então vocês têm que dar o melhor de vocês mesmo, independente de empresa. E se a empresa não der chance, sai fora e procure outro. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que tenham aprendido alguma coisa. Tentem fazer essa lição. E se precisar, entrem em contato, visitem nosso site. Estamos aqui sempre para ajudar vocês. Muito obrigado. Estou é, aqui com o... Luiz Pena. Luiz Pena. Você que acabou de ouvir a minha palestra aqui na, em Osasco, você poderia comentar um pouco sobre ela, o que, que você achou, serviu, não serviu, como que foi? A palestra foi excelente, trouxe uma reflexão que nós estávamos precisando, não só professores, mas os alunos também. Então deu para perceber na aparência, na carinha de cada um que estava servindo. Então o momento foi certo, o local foi certo né? e o palestrante foi certo na hora. Muito obrigado, estamos aqui com outro professor, qual o seu nome? Professor Selmo Anselmo, você que também esteve presente, qual foi a sua percepção sobre o conteúdo? Eu achei muito bom pelo fato que eu sou um profissional de TI, né? E a gente de TI, a gente tem muita dificuldade em relação com as pessoas. E essa palestra trouxe um pouquinho pra gente, assim, de humanidade, né? de reflexão com o próximo. Aqui na minha frente eu não tenho uma máquina, mas eu tenho um ser humano, né? aonde eu posso conversar, dialogar e ter essa reflexão, muito boa a palestra. Tá jóia. Gostei. Aqui ao lado nós temos mais um colega, você é o? Professor Amaral. Professor Amaral, você que também esteve aqui presente, qual a sua percepção sobre a palestra? Então, a palestra foi excelente, eu achei bacana a parte do neuro, neurolinguística, né? E a parte de memorização, que você deu a dica para os alunos. Os alunos precisam desse tipo de informação para poder reter o conteúdo durante a aula, essa dica da, do desenho antes de dormir eu achei bacana isso eu não conhecia não beleza, e aqui temos mais um colega, qual o seu nome? e poderia professor comentar um Edio, eu gostei bastante a gente trabalha bastante também com essa questão aqui na escola porém, vindo uma pessoa de fora como você com o gabarito que você mostrou aqui eu acho que ficou, valorizou é, não só a área de TI nossa aqui né, os colegas aí estão aqui presentes, eles sabem do que eu estou dizendo e os alunos também, pelo que eu percebi na, no rostinho deles, falando pegando um pouquinho da fala do Pena aí, eles ficaram muito contentes eu acho que ele está de parabéns a abordagem foi boa o conteúdo foi excelente e mesclou a parte que nós falamos aí tanto a parte é, pessoal de vencer na vida quanto a parte é, profissional que eles estão buscando o um caminho no mercado aí, e às vezes eles ficam perdidos né Parabéns, show de bola.